Mais uma vez com a gente. E ele acabou tendo a felicidade de pegar essa abelha aí. Vou pegar mais uma abelha. E eu não sou muito conhecedor, eu conheço muita abelha, mas essa aí para mim é tubuna, mas parece que não é. Então se alguém que entende muito vê que a abelha que é, me fala. É uma abelha veio um chão muito grande que eu peguei ela até num litro de, de água de 3 litros uhum. e também foi nesses dias que eu peguei nesses 30 dias então vai ter que deixar aí por um bom tempo hein? é deixar aqui pelo menos mais uns, uns 30 para cima é, é. é pessoal e grildo está mandando uma aguinha para nós aqui a madalena sentou ali e, e nós aqui. viemos ir lá de onde nós estávamos para cá e veio aqui ó saudável quando trabalho na roça, né? Só que na roça era aqui, ó. ó. É, então e aí Ele é é, né? tinha que andar assim para dentro, não se pular para fora. Perigoso, <risos> não passasse numa lombadinha, pula para fora. Né? Achou? Hum, não tem essa, não, né? Não. Eu, outro dia eu vi outro bunda aqui, eu ia ver se eu achava, era para mostrar. Pra vocês. essa árvore mesmo eu não lembro na qualquer a gente vê tantos, né de tantos que não sabe qual é, é mesmo o que eu acho aqui gente eh, andando aqui né na mata encontrei essa peça eu estou falando peça mas é a cabeça de um besouro é o escaravelho será assim é, a gente chama de escaravelho mas eu estou tentando achar o resto dele aqui não estou conseguindo Opa, é tá falando e perdi o foco. Comido por bicho, né? Ele é grande, dá para imaginar o tamanho que ele tem. Pega ele aí também, né? vira, vira o jeito certo. Como que é? Ao contrário. Sim? É, tá vendo os olhos dele lá? Olha os olhos dele. Não, os olhos dele, do outro lado, minha querida. Olha os olhos dele branco lá. quê? Aí, ó. Na parte de baixo. Na verdade... Um Essa cabeça de escaravelho. Que nós encontramos aqui, ela está muito velha, então dá a entender que há muito tempo, logicamente, ela, o tesouro foi destruído. Agora nós paramos para um lanche, que é uma hora muito propícia. A chuva deu a volta ali, foi para o outro lado lá. Nós vamos então tomar um cafezinho aqui, beber uma água. Madalena está tomando um café na cuia. E Madalena não toma café, não sei o que aconteceu com ela, devo deu tomar café agora. Não toma café eu é que foi. Ou café, um golinho de café só, porque eu não, não sou muito fã de café não. Ou água. E as bênçãos nossas. Mas como eu queria estrear ela, né? Tinha que ser.. Café, água, melão, manga. Comida. Comida aqui, ó. É comida a, a Madalena trouxe. Pensa o quê? É, a coisa que modernizou. Anetônico. O de gato Nós temos chique O de gato cantando ali na mata Tá aí pra dentro aí. O que você tá achando aí? Isso aqui É uma planta A gente chama ela de gelol De gelol? É que ela tem um cheiro de pomada Mas é Eu acho que A que é Meu Deus, o que é Hã? isso gente? O virou meio isso. Mas alena, cheira isso aqui é Cheira na mancheira Mas hum, é? mas gente ali me chega aqui nessa planta tem vários espinhos nela tirou a ponta dela aqui ela solta um, ela solta um pequeno um líquido né é mesmo a gosma mas tem um cheiro de Vick Vaporubi gelol Ai, mentol é Vick Vaporubi Se vocês pudessem sentir o cheiro, eu ia ficar muito feliz, viu? você viu que é interessante bem? Uhum, vou sentir. Não, você pode respirar, tá no... Você retirar a fundo que você vai sentir o cheiro. Deixa eu ver a fita. Tem espinho, ver se a fita Tem Será que tem poder curativo isso aqui, Carlinho? Acredito sim, faz maceração, eu vou poder fazer tipo uma punrada pra pedir, né? Você tem aquele problema você tem que ficar falando baixinho perto dela Tá nesse tronco né que árvore será que é essa né a árvore aqui é bico de papo qual que é o nome bico de papo o que será que é uma árvore bico? que dá muito dá a, a, a, a, o espinho dela parece um bico de papo a ápice está ali ó. Aqui vocês vão ver a dele. Tô vendo ela voando. É. Tô vendo. Olha lá. Eu tô vendo chame, ela voando, realmente. Chame grande. Grande. Tô, bem. grande. Tô, tô conseguindo filmar ela voando lá. Um ápice com um, um chame bem forte. Já tá nesse cantinho Sim. ali, não tá entrando Já na tá tá no cantinho ali, Só que se for tampou a, é. a boca dela. Essa a árvore onde está ápice morreu mesmo Morreu É para você ver lá em cima o tronco dela Ela morreu Totalmente sem vida Então ela, ela, ela só arrancha em. Só em, em, em ovo ou, ou, ou caixa, né? Vem aqui é, um pouquinho, a Carlinho. dela? É... Carlinhos, vem cá hum. Dá uma olhada no monitor aqui O que, que você acha que está voando lá? Está voando alguma coisa lá Tá vendo? Lavana tá vendo? Ó. Que lugar que é que você tá filmando Lá aqui? em cima na ponta onde tá morta lá. Ah lá. Ah! Então vai ter uma beleza tá lá, Tem. Olha a lavanda. Tá entrando e subindo? Dá a impressão que sim, né? Puxar mais não dá, né? Dá. Pode ser uma mandassaia. É naquele tronco lá? É lá em cima. Lá no alto. Ah, eu vou ter que fazer o vinol. Tá é, direto, é, é, é, é, tem uma abelha lá, Cícero. Aí, ó, Tá vendo? Você tá ficando profissional também, Cícero. Entendi. Você andar comigo um pouco. Não é que eu sou profissional, né? Eu tenho ânimo. Carlinhos, eu tenho observado que você sempre olha nas árvores mortas, nas árvores ah, de tronco mais escuro, e você vai olhando para cima assim, dá a impressão que o sol tem uma ó, finalidade nisso tudo, né? Ah, você pode ver que está muito escuro, dá a impressão que ali não tem vida. Onde está mais claro, onde o sol bate mais, tem fundamento isso? Tem fundamento. As abelhas sempre procuram uma posição onde o sol trabalha mais. Onde tem mais luminosidade do sol. Onde não é tão frio. Então a posição, a gente chama aqui, uma posição que desce de uma gota para cá e o sol trabalha aqui... É contra face que nós falamos, uhum. então nós falamos lugar de face, é o lugar onde o sol trabalha. Está batendo. É. E aonde o sol trabalha, que é o um lugar de face boa, principalmente abelhas nativas é onde mais tem. Então para mim chegar numa mata, se ela não for da face boa, eu nem vou. E se eu estiver procurando uma abelha nativa e olhar determinado tipo de árvore, eu nem olho nela. Ela pode ter oco, pode ter tudo. Tem determinado tipo de árvore que as abelhas não arranjam lá. Não sei se é pelo cheiro, não sei se é pela to toxina que elas árvores têm. Né? Igual a árvore de boi, eu nunca achei uma abelha nelas. Mas tem outras árvores que eu bato o olho e falo, essa abelha gosta. E pode ir lá que geralmente pode, tem. sempre tem. Onde eu, é um lugar bom sempre tem. Entendi. É, vivendo e aprendendo, gente. Vamos agora continuar. Olha só que caixo de coquinho ali, ó. Eu acho que aquele é o chamado jerivá. Parece-me que aquele é o jerivá. Fervido, dá um mel muito bom, muito gostoso mesmo. É, quando você conhece assim, um dano na mata... É, pegada de animal, você sabe identificar que animal é? Sei, ah, sei, eu sei a do lobo, a da onça, né? O lobo tem três o dedão na frente. A onça, os felinos já tem quatro, né? Então o cachorro também tem quatro, só que o cachorro, quando ele passa, ou o cachorro do mato, aonde ele deixa a pegada, ele deixa o sinal da unha. A onça não deixa, o felino não deixa o da unha, porque a unha do felino é escondida. Ah, é, sim. o rastro do tamanduá eu conheço, que é redondo, entendeu? parece um toquinho que bateu no chão. É, ah, rastro, é? É, o rastro do tamanduá, assim porque ele anda com as unhas para baixo. É mesmo, é. né, virada, é. lá no Mato Grosso eu cheguei a ver é, uma é vez é uma... como é que ele é. É interessante mesmo. É interessante. E hum. outros, o cachorro do mato da mão pelada, que nós trata aqui, o Voxini, da outra região, ele parece uma mãozinha de criança quando ele pisa no chão. A raposa já é um rastro tipo de cachorro pequeno. Né? O gato do mato é um rastro tipo de onça, só que pequeno, mas casunhas escondidas. E tantos outros tipos de rastro a gente identifica. E foi criado aqui e você acaba prendendo. Né? É, o dia a dia te leva à é. sabedoria. Né? É. Mais alguma pergunta, repórter? Tem. Não. Tem que não tem, Mas se formular ser... outro você me avisa. Uma pergunta. Então tá bom, vamos que vamos. Nós estamos aqui agora próximo dessa árvore centenária, eu creio, pela maneira como eu estou vendo aqui. E o Carlinhos procurando. Se ele acha algum indício de que haja abelha nela rachada é uma caneleira, eu perguntei o que eu estou falando, que ele viu e normalmente ele falou que, que tem. Vamos ver se então a gente consegue encontrar. Caneleira não é o pé de canela. Caneleira não é o pé de canela, canela da é gente comer com doce. Tem fazer chá. Ah, tem uma ápice. Tem uma ápice, né? É, pode ver que tem uma apps. Deixa eu ir lá procurar que eu vou ver. A famosa Apis, que não gosta de barulho. Elas costumam atacar ou... Só se o enxame estiver muito fraco. Ah. Mas se o enxame estiver forte, não tem família forte para elas, não. Viu? Ela se defende. Tem uma abelha ápice ali, ó. Dá pra, pra ver elas entrando e saindo. E tá bem no cantinho, cadê é que eu tô vendo? Ó. Tá bem no cantinho. Vê se, se a gente não mexer com elas, elas ficam quietinhas ali, entendeu? Mas se ela se sentia coada, aí você pode correr pode em ser... torno de 200 metros, que ela vai muito. Obrigado assim. você ver, Karim. Estou sem luz aqui, ó. Eu tô sem luz, né? então se tivesse com luz, era é melhor lá. Ah, tô vendo. Puxou certinho. É só que ele tá é. granulando é, por conta é. de falta de luz. A tardinha, né? Então é. já quase se põe. Tá faltando luz, uma é pena. Eu não consigo... Deixar a imagem perfeita Mas dá pra vocês verem Que realmente tem uma ápice ali Consegui pegar, Carlinhos Carlinhos Oi? Peguei Pegou? Peguei É meio complicado gravar assim Mas tudo bem, dá para vocês verem Vou lá perto não, nem um ditado nem cavacatuça As pontinhas delicadas, meu Deus, que coisa mais linda. É tão pequenininho que eu estou gostando de focar ela. Pessoal, tá vendo aqui? Eu não sei que planta é, é essa Mas ela é linda, simplesmente linda A flor minúscula Como vocês podem ver Em relação à folha que está atrás E eu não sei Qual é essa planta Nem imagino O roceiro com certeza vai saber Nós encontramos esse pé de embaúba Mas pela idade dele Ele não tem nenhum fruto E creio que se deu fruto, então já não tem mais nada. Olha o tronco dele, bem antigo, bem velho. Eu conheço também por banana de macaco. E aqui o café. Oi! Já vou! Quanta formiga, meu Deus! Olha isso! Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa colocar aqui na madeira. Mais uma abelha localizada pelo Carlinhos, só que ele disse que não sabe qual a qualidade. Né Carlinhos? É pela distância que a gente está conseguindo ver, né? Num pé de angico, só que ele não sabe qual a qualidade, né? Dá para saber que a casa dela tá ali, ó. encontramos uma que viu do lado de cá, tem mais, e uma cigarra, como eu não sei, foi pego por uma aranha. Duas, né, velho? Duas. Tem uma pendurada aqui, mais, essa aqui, ó. E a outra que tá deitadinha. Calcule o tamanho dessa aranha, vai fazer uma casa desse jeito. Sugou aquela cigarra até deixar só a casca. E as abelhas voando lá. Cool. Então, um o carlinhos vai andando E vai descobrindo Mais uma aqui ó. E essa está numa árvore condenada que é. tem que ser resgatada né? esse aqui a árvore já caiu então, se você não resgatar ela, ela é, é o fim dela Esse é mirim né É mirim. Então isso aqui você já vem. Descendo aqui pela estrada eu olhei aqui nesse barranco, e ali tem um ninho. Só não dá, logicamente, para enfiar a mão. Que a gente não sabe se tem ou não alguma cobra lá, né? Muito bem, vamos embora. Descendo aqui, pessoal, olha o que o carlinho viu no barranco. Essa é já tá aí, né? É aqui a boca dela, aqui ó. Achou a boca dela? Essa aqui é já tá aí do barranco. Ela dá sempre na terra, já tá aí da terra. A boca dela aqui tem um barrinho aqui e tem a boquinha aqui. Não sei se você consegue. tô vendo, ela, tô vendo. tô conseguindo. É, ela tá movimentada desse jeito porque ela tá enxameando. Enxameando quer dizer ela tá soltando enxame. Ela não está cabendo lá dentro, aí ela faz um, uma nova rainha e que Pé de Guapuruvú, muito bonito. Esse é novo. Aqui beleza de Guapuruvú. E mais para frente, para rimar com Guapuruvú, um urubu. Urubu solitário hein, Madalena Urubu solitário Olha só essa lagarta gente A gente vai andando no meio do mato Tá vendo umas coisas maravilhosas Só que é o seguinte Encostou a mão ali Queima Queima e queima mesmo Então é bom tomar cuidado que Nem sempre que é bonito faz bem como que é o nome dessa planta aqui dessa árvore capixingui indígena. Capixingu. ela dá um fruto né olha lá Capixingu. o cachinho você viu o cachinho dela vi tem um, um frutozinho nela bem na ponta nome indígena, Capixingui. Vou mostrar um detalhe para vocês. As raízes desse pé de Capixingui. Olha só as raízes, onde elas estão. E olha só que interessante. Que esse capixini é... Olha lá... Muito bonito mesmo... E aí ele tava falando para mim a respeito do seguinte... Olha o barranco, né? Olha a estrada... E olha também o barranco... Certo? Então era lá em cima, né? Era aqui... O limite... Do barranco na parte de cima Então o que ele disse para mim Que de tantas carroças descerem com rodas de ferro Puxadas logicamente Por bois Então ficou Esse caminho aqui Nessa profundidade E tem uma lógica muito grande Quem sabe, sabe E aqui ficou a estrada Nós estamos bem embaixo do barranco Olha aqui certo. outra madeira nobre Linda demais E vai embora E a raiz dela penetrou ali no, no Barranco Foi lá pra dentro Bom pro animal ficar Entocado ali né Pepino, né? Parece um pepino, mas é? com certeza não é, né? Não. Pode ser da família é, dele, um né? Pode ser pepino brabo, sei lá o que, que é isso. É. <risos> e desce lá do lado alto. Lá do alto, é um cipó. Não, você, é é levou, você levou para tentar plantar? Levei para tirar a semente. Deve ficar lá em casa. Aqui há a Andando... Andando aqui na... No nosso passeio, o Carlinhos, que esse olhos de águia que tem, viu essa amoreira. Só que é um pé de árvore muito grande. E ele mora aqui e disse que nunca comeu. Disse que ele, pode comer carinho. Esse fruto aqui gente, ó esse frutinho aqui é uma mora Esse aqui os macaquinhos gostam muito, sabia? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui para mostrar. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tô achando, só achei esse frutinho mesmo. Achei mais dois aqui bem. Olha só a grossura do pé dessa amoreira. Esses frutos são dados, como eu mostrei, dessa árvore aqui, ó. E lá na minha chácara, na divisa da minha terra, tem um desse. O pé e a amoreira. Uh, o melzinho, dela lá pensa numa árvore bonita lá? onde eu tá aí lá ó pensa nosso amigo chegou aqui e falou para mim assim cícero pensa numa árvore bonita centenária olha o tronco disso e vai embora gente não sei não sei quantos anos tem ela não mas ela é simplesmente linda ser o meu não vi ainda não? Ah, que belezinha. Deixa eu ver o melzinho dela aqui, o Carlinho. O Acabou de ver a Mirim? É o olha, Tem essa ponte de raiz aqui. Tô vendo. Tá vendo? Tô. Agora Antes nós queira. vamos registrar. Mais uma abelha. parou o carro, calculando e já achou uma. para não encontrar ah, achei ali ó e se eu falar para você que tem dois ali você acredita é duas bocas né duas bocas é. é a porta da sala é é mas de um lado só Hã? essa família tem porta de sala e cozinha no um lado só tem azeite, tem abelha que tem duas bocas É da família da pitaia Olha o Carlinhos pegando uma fruta Da família da pitaia é que passa a moto aí? Ah, passa a moto tranquilo, passa eu ter um carro que ali Olha passa... um o é dura para cair do, do, do coisa, né? É dura, nem cai ah, ah, tá Bate mais uma vez que ela cai agora, Carlinhos Ai, que ah, ela, ela. Bate mais uma vez que ela cai Aquela lá tá caindo, Carlinhos. Eita! Derrubou ela. Tá dentro do cafezinho. Ah. Tá aqui no café, aqui, ó. Eu... Nesse café aqui, ó. Aqui, ó. Ah. Esse café aqui, ó. Ah, aqui, essa aqui? Não, aqui. A outra, debaixo aí. I? Debaixo aqui? Ah, é. <risos> que que subi? Tá ah. aí, ó. Ah, se essa pra sair, já criei o caiu tudo. É. Essa aí mesmo. Gente, olha, deixa até o sol brilhar Olha só Que fruto Mais interessante, lá vou eu com a minha mão cheia de dedo E já vou comer hum, hum, hum, hum, hum. Gente do céu Vocês precisam comer Pra vocês entenderem o que, que fruto mais gostou Vem cá, Madalena É, na mata, realmente É uma benção, né É Jesus, Por favor, Madalena, se as pessoas falam que você come, que você come, que você come, deixa as pessoas falarem, vamos comer e vamos nos divertir. A inveja mata, mas não a gente. Vai, nós estamos andando, nós estamos passeando. Acha uma fruta dessa, da tá preocupada? Não, fica assim não. Essa é a minha companheira, boca dura que fala na internet, não quer dizer nada. Não pode ligar para o comentário, maldoso, não. Hum, delícia. Então, Enquanto os cães lagam, a então, caravana passa. Então, a caravana passa. Você tá preocupado A isso? Achei é uma bonita! Carlinha vai correr. Olha a sua mão. Ah, o Carlinha trouxe uma agora muito bonita Seu mesmo. Abrir, né, agora nós vamos abrir. Olha só. Que da delícia. Família Calcula quanto custa uma dessa na cidade, hein? Hummm. Já tem espinho, né? Não, os Não, só de fora. Só para de é. fora. <risos> <risos> é hum. Gostosa demais, né? Uhum. Ah, a Madalena estava comentando comigo agora, Carlinhos. Hum. Eu vou falar aqui e vou deixar no vídeo. Uma pessoa entrou na, na, no nosso canal e falou que a gente come, Come na casa dos outros, hum. nós deveríamos trazer. Deveríamos trazer lanche, porque a gente vai chegando, vai comendo e tudo. É Madena ficou um pouco preocupada. Falei, não, não ficou preocupado com isso não, velho. Nós, nós temos mais aqui nos. É. Né? Hum, hum, hum. É conhecido como saborosa? Saborosa. Moço do céu! Tem espinho, mas o espinho. Quando ele murcha, quando ele murcha, ele quebra. Não faz nada. Ó. Mais uma, seu carinho, que o senhor acabou de nos ensinar. É comer até o que não tem mais.